caros inscritos do canal prontos para mais um vídeo narrado por mim o narrador do google e escrito por meu amigo Yuri uriabeaza costa vamos direto ao assunto mas antes para o vídeo ficar melhor ative as legendas o poema de gonçalves dias canção do tamoio ou canção dos tamoios não é só um poema é um hino Encontram-se muitas cópias do poema Canção dos Tamoios na internet. Só que não se encontram explicações do texto. O que exatamente significa o que Gonçalves Dias quis dizer com essa belíssima expressão de sentimentos com esse poema? Vamos descobrir. A ideia geral do poema parte do princípio de que o pai fala ao filho como é a vida e como se deve proceder e comportar-se no dia a dia que a vida é luta sangrenta ou luta renida e constante ou seja é preciso trabalhar sempre permanecer firme diante dos conflitos que surgem dia após dia a maior parte dos conflitos surgem em nós mesmos por não aceitarmos a contrariedade das nossas ideias e vontades o que pode gerar um combate com você mesmo ou com outras pessoas diante disso que o mais forte Forte não apenas na força física, forte no caráter, na inteligência, honra e crenças. Manter essa postura exige sacrifício, paciência, tenacidade. Firmar-se como exemplo a ser seguido requer inteligência, visão ampla das coisas, conhecimento, autoridade no sentido de assumir responsabilidades, que não tem nada a ver com autoritarismo. É preciso saber o que fala. Explicar claramente o motivo de as coisas serem do jeito que você fala e não do jeito que acham que tem que ser. É uma luta constante com o próprio ego. E lutar contra si mesmo. Exige muitas vezes o derramamento do próprio sangue. Talvez em lágrimas. Mágoas do coração e lamentações por causa da ignorância alheia. Gonçalves Dias fala sobre coragem. Sobreviver a vida intensamente. Com paixão severa. Vive-se um dia, porque não se sabe o dia seguinte. Faça tudo o que tiver que ser feito com coragem, determinação, garra, afinco. Esses que agem assim, são os fortes que não se deixam abater. São os exaltados por causa da ação e da atitude que tomam com sabedoria. Sem medo de se machucar. Sem medo de morrer que tanto faz morrer hoje ou amanhã, já que a morte, há de vir. Sem hora marcada, e quando chegar, é porque sua hora de partir chegou. Suas decisões são tomadas com precisão certeira de um alvo na mira do arco arqueado. Teso. Esticado. Pronto para lançar a flecha e atingir a presa, seja ela qual for. E só se for necessário. O homem que Gonçalves Dias descreve, é a imagem perfeita do herói idolatrado. Amado e querido por todos. Porque sua altiveza o faz assim. Não que ele tenha nascido grande. É que a ele foi ensinado o caminho da grandeza. Os outros que não tiveram essa sorte, invejam seus feitos grandiosos. Sua inteligência e seu conhecimento são maiores, porque ele foi preparado desde a infância para ser quem se tornou. Ele é tão grande que até os velhos anciões da tribo, ou seja, o conselho da tribo. Percebem nesse homem sua distinção. Por isso, quando esse homem fala, até os velhos se calam e ouvem sua palavra. Acatam seus conselhos. O pai diz ao filho qual é a sua linhagem. Diz de onde ele vem. Fala de seus antepassados e que seria uma vergonha não ser o símbolo perpétuo daqueles que vieram antes dele. E que o fizeram ser quem são. Deixar de entalhar na história o brasão de sua linhagem. Seria o sinônimo da covardia. Seria o oposto de tudo o que lhe foi ensinado. Seria o reflexo do fracasso por opção e não por deficiência. Mais do que isso e agora muito importante. Gonçalves Dias fala sobre a reputação. O nome que precede a pessoa. Ouvir o nome daquele guerreiro. Saber que ele está a caminho. Sentir o medo apenas por ouvirem seu nome sem sua presença é a maior das vitórias. Porque é a maior riqueza de alguém. Acelerar o coração de seus inimigos por causa da adrenalina que faz bambear suas pernas e tremer suas mãos é uma honra. Fazê-lo sentir mais medo ao escutar o nome do guerreiro do que sentir medo das flechas que passam zunindo unindo aos seus ouvidos é o verdadeiro significado de reputação. O nome dele é usado inclusive para subjugar ou aliviar a tirania de governos autoritários. Seu nome é uma ameaça verdadeira e real. Pois ele conduz multidões a lutar contra os desmandos dos fracos e ignorantes que por sorte ou descuido chegaram ao poder. Gonçalves Dias alerta sobre a traição. Pois ela existe em todos os lugares. Alerta ao filho que se porventura ele for traído e cair nas mãos do inimigo pronto a trucidá-lo. Que apenas ele encare aquele momento sem medo. Que rememore seus feitos. Pois sua morte irá permanecer por toda a eternidade. Equada pelo grito da garganta dos fracos e oprimidos, que contarão e cantarão a sua história. Fazendo dele um exemplo a ser seguido. Admirado. Amado. Respeitado e preservado. É na hora da morte que ele prepara as suas armas. Penetra na vida. Perpetua-se na vida. Faz parte da história porque foi feliz. Foi herói. Audaz. E quem vier depois dele que faça melhor. Que conquiste mais alto brasão, na guerra ou na paz. Agora que você sabe o que Gonçalves Dias quis dizer com seu poema, terá satisfação em se espelhar nas mais belas palavras que o talento de um homem é capaz de produzir. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos. O homem que é forte, não teme da morte. Só teme fugir, no arco que intesa tem certa uma presa, quer seja com Condor ou Tapir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja, garboso e feroz, e os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansa, dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida. Sê bravo, sê forte. Não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Sê se duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. Teu grito de guerra, retumbe aos ouvidos, de inimigos transidos, por viu como são, e tremam do ouvi-lo, pior que o sibilo, das setas ligeiras pior que o um trovão. E a mão nessas tabas, querendo calados, os filhos criados, na lei do terror, teu nome lhes diga, que a gente inimiga, talvez não escute, sem pranto, sem dor. Porém se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços, do inimigo falás. Na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. E cai como o tronco. Do raio tocado, partido, rojado, por larga extensão, assim morre o forte. No passo da morte, triunfa, conquista, mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Este poema é tão lindo que é difícil não tocar o coração de quem o lê. Foi criado por um brasileiro, então, se você é brasileiro, sinta orgulho, pois em nosso país, existiram e ainda existem homens e mulheres muito capazes, e que nos dão orgulho do nosso povo. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, e se quiser receber novos vídeos, ative o sininho. Muito obrigado.